são mil dias do governo do Distrito Federal de descumprimento de promessas, para começar o pagamento da terceira parcela, a parcela das 33 categorias do Distrito Federal, que o governador Ibanez não pagou, promessa não cumprida, ele prometeu na campanha que não ia mexer com, com o direito do trabalhador, apresentou uma reforma da Previdência que diminuiu o salário líquido dos servidores públicos do DF, que já estão há sete anos, sem nenhum aumento real, o governador passou a campanha inteira falando contra o Instituto Hospital de Base. O que ele fez? Ampliou quando foi eleito o Instituto Hospital de Base e transformou no Instituto de Gestão Estratégica. O governador Ibanez Rocha falou que no meu governo não tem privatização de empresa pública. O que ele fez? Privatizou a SEB, inclusive com a piora imediata na prestação de serviço à população do Distrito Federal, que é o governo que mais atrapalha os pobres. Que não garantiu auxílio emergencial para quem mais precisa. que não melhorou a saúde pública, que piorou agora o fornecimento de energia. Ele governa só para os ricos essa cidade. A marca desses mil dias é a marca da traição dos compromissos de campanha. São mil dias de desgoverno de Ibanez Rocha. A população do Distrito Federal não vê a hora de mudar, virar o jogo, virar a página dessa história.